Bom dia, bem-vindos ao Workshop da Casa Protejo e Pinto o meu pavimento. O meu nome é Eduardo Bicho, sou um dos animadores das comunidades. Espero que nos tenham acompanhado e que tenham gostado deste de evento relacional Dias de Bricolage. Uh, hoje estamos com o Pedro Patrício, que é, uh, já, já pertence à família da Leroy Merlin, tem participado, uh, participado muito nos, no, nos workshops uh, e espero que, que gostem. Não se esqueçam que estamos a transmitir em direto nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Uh, bom dia Pedro, quero-te agradecer mais uma vez por estares a participar, como inúmeros workshops já fizeste, e passo-te a palavra. Bom dia Eduardo, já agora agradecer mais uma vez o convite, ah, é, sempre um prazer, é sempre um prazer uhum. estar aqui, e vamos então falar hoje de um tema diferente dos que temos, temos uhum. falado até agora. Já falámos uhum. de pintura de paredes, já falámos uhum. de pintura de, de madeiras uhum. e metais, agora vamos falar do pavimento, também merece, sim, também sim. merece ter um bocado, um bocado de cuidado. Uhum ora bem, o pavimento engloba muitas coisas. Pode ser pavimentos de madeira, pode ser pavimentos de, de cerâmico, pode sim, sim. ser pavimentos de cimento, sim, sim. pode ser vários tipos de, de, de pavimentos. Sim. Temos de ter o cuidado. No que vamos falar hoje, tenho tintas para todo o tipo de pavimentos, mas nestas que vamos falar sim. hoje não tem, não nenhuma delas é para madeira. E explico já porquê, para ficar já resolvido sim. essa questão que pode suscitar alguma alguma dúvida a posteriori. A madeira, como eu já expliquei noutros no workshops, é um substrato que tem muitas dilatações e contrações. Sim. Isto são tintas que são muito rígidas, para terem resistência a andar carros em cima, aos riscos, Exato. são muito rígidas. Então, com o trabalhado da madeira, elas têm tendência a estalar. Ou seja, não convém aplicar nenhuma das tintas que a gente vai falar hoje em madeiras. É já para ficar já já um ponto prévio, para não haver dúvidas. De resto, temos tintas que dão para várias coisas, vamos já falar delas, temos é que tomar procedimentos diferentes, Dependendo do que, do, que, do que vamos falar. Bem, para começar é para o início. Costumo sempre dizer que para começar é para o início. Então vamos lá começar. O primeiro cuidado que devemos, ter, que devemos ter é limpar bem o chão. E quando digo limpar, a é barrer, aspirar e desengordurar sim. ou tirar alguma mancha, principalmente se for um pavimento de cimento, pode ter alguma mancha de, de óleo ou, ou de qualquer sim, sim. outro tipo de... De, de produtos, e devemos sempre fazer a limpeza. O produto para fazer a limpeza é esse produto, se tu não te importar, só de, de apontar esse segundo que está aí, sim, sim. Essa limpeza, esse, que se chama -se MaxiClean, uhum. é um produto específico para fazer a limpeza de de, de, de, de pavimentos de, de uhum. botão, de cimento, de cerâmico. Sim, sim. é um produto específico para fazer a, a limpeza. Uhum. Isso aí não vamos explicar aqui porque é fácil, isso aí virá para um recipiente, Botar, aplicar no chão com uma escova, com uma vassourinha daquelas que tem aquelas cerdas mais ásperas, esfregar sim. bem, limpar sim. bem e depois limpar com água com água abundante, sim. seria o, o procedimento a fazer. Sim. E deixar secar, claro, uh -huh. e depois deixar secar. Ele também pode, deve ser usado em, no botão, se o botão for afagado, ou seja, se passar aquele helicóptero por cima e, e o botão ficar muito liso, convém sempre aplicar porque ele é um ácido. ele sim, é um ácido. Sim, sim. E ele vai abrir o poro do botão sim. para que depois a tinta possa sim, ser absorvida. Sim, ela não, ela não consegue agarrar qual o risco que, que ela não, não fique devidamente agarrada. Ele também pode ser diluído, pode ser usado puro ou diluído, uma medida do produto até três medidas de água. Okay? Sim, sim, sim. Dependendo também da sujidade, da sujidade, se o chão estiver limpo, basta aplicar uma medida do produto em três medidas de água e fazer, e fazer a, sim, sim. a limpeza. Okay. Depois, vamos falar aqui do Maxi Primer, que é esta embalagem que está aqui que pode ser pode ser necessário usar ou não dependendo do, do substrato onde vamos aplicar. Uhum. Por exemplo, se formos aplicar num cerâmico seria necessário aplicar o, o Maxi Primer, certo? Uhum. para que ele agarre o, o cerâmico para que depois a tinta possa aderir em cima dele. Se for um betão afagado como eu te falei agora um bocado também, como aplicar o um Maxi Primer para -lhe dar mais, mais aderência. Sim, porque são superfícies muito lisas. Muito lisas, exatamente. Isso, regra geral, tu que sejas superfícies muito lisas, como sempre levar um primário, porque vai, o primário é que vai aderir a essa superfície para que depois a tinta consiga, consiga aderir, aderir, aderir, aderir, aderir ao primário. E agora bem, e o primário, vamos fazer a aplicação. Trouxe aqui umas placas, só para a gente fazermos aqui uma pequena aplicação. Queria-vos mostrar como é que se aplica. Ele é um primário incolor. Ele é incolor, não, não altera... Este, Por exemplo, este cerâmico está aqui já tem primário. Este que está aqui já tem primário. Como vocês podem ver, nem se not, quase que nem se nota. Ele é incolor, não altera a cor do, do, do revestimento. É um primário à base de solventes, ou seja, tem um bocadinho de cheiro. Não, não vou mentir. Um primário à base de solventes. Mas é um primário que vai permitir fazer a ancoragem depois da pintura ao, ao cerâmico. Como, vocês, como tu podes ver, e os clientes vão poder ver em casa, ele é, parece água, é muito, sim, sim. Líquido. muito líquido, basta um bocadinho que já chega. Vamos por aqui e limpar só, desculpa. Se quiseres, pano também temos ali ah, É melhor o papel que assim vai já para o lixo. É um primário muito líquido, muito aguado, é muito fácil dar. Agora, sem este, sem este procedimento, depois a tinta não está em cima do, do, do cerâmico, percebes? como tem sempre esse cuidado Ora, com licença vamos então fazer a aplicação como eu já expliquei antiga, anteriormente isto deve sermos primeiro o rolo aqui nas estrias do tabuleiro só para que o rolo fique com uma camada uniforme exatamente. e fazíamos a aplicação aqui ele parece que estás a aplicar água não tem dificuldade nenhuma sim, como o, o é objetivo exatamente o objetivo não, exatamente e tu consegues controlar bem o, o que estás a deixar percebes Uh, o objetivo é ter a certeza que o deixas por toda, por toda a superfície. Não há problema nenhum, não, é, não tem muita ciência, perdoa-me é a expressão. único, não vou dizer defeito, vou dizer feitio, que este produto tem é que tem um cheiro um bocadinho. Um, não é tóxico, não é nada, mas Sim, tem mas um é cheiro. Mas é normal neste tipo de, de produto? Exatamente, é? uhum. exatamente. O rolo será a melhor ferramenta para aplicar, visto que os são sempre... Exato, exato. E claro ah, que a até geralmente maiores. é um rolo maior. Sim, sim, Aqui sim. estamos a fazer Exatamente. uma área, uma área, pequena, uma área pequena. Uma, uma, pequena. Eu estava a apontar porque uma trincha talvez não seja... Não, bem. para fazer este tipo, claro, este tipo de, de, a... de, de, de aplicação que, não, é, porque geralmente isto é aplicado em áreas, em áreas grandes. Atenção, esqueci-me só de dizer uma coisa e gostava de forçar. Por exemplo, se for para aplicar num botão... Num, num, num pavimento cimentício convém deixar curar previamente se for uma coisa feita de nova convém deixar curar o botão o botão demora cerca de três meses a, a, a curar percebem com, convém de, de ter de respeitar também os tempos de secagem dos materiais onde, onde, onde vais aplicar o, o produto Sim. aqui está como podes ver é muito fácil de dar simplíssimo não tem nada a saber já com a pintura tem algumas algumas técnicas mas aqui no, no, no primário só, não, não, não há grande técnica não há grande técnica é o Maxi Primer incluído da da RobiLock é o único que tenho para pavimentos é, é, é, sim, sim. é mesmo tipo que o... ele diz mesmo lá para pavimentos exatamente esta gama que estamos a falar a gama a gama é tudo, é tudo Maxi é tudo é uma gama completa para pavimentos tudo vamos tudo. já falámos do Maxi Clean, falámos agora do Maxi Primer vamos falar do Maxi Cover é tudo uma gama para, para, pavimentos. para pavimentos, especialista em pavimentos. Sim. Não vem ser aplicado, quer dizer, poderias aplicar, num, num, num, por exemplo, numa garagem, que queres depois de dobrar ali a, a parede, poderias perfeitamente fazê-lo. Mas não é, não, é, não é específico para Sim. isso. É específico, exatamente. Exatamente, é uma gama de pavimentos. Depende do tipo de material que está aplicado nessa parede também, não é? Exatamente, exatamente. Ora bem, depois de aplicarmos o primário, já aplicámos, já temos aqui seco. Uhum devido ao constrangimento do tempo, não dava para esperar que secasse. Uhum. Aqui já temos checo aqui. até trouxe, ali era imitar o cimento, aqui estou a, estou a aplicar em cima de cerâmica para o cliente ver que dá para aplicar na, na, nos dois substratos. Sim. Ora bem... Uh, já agora só uma dúvida, uh, quanto tempo é que leva a secar o primário? 12 horas, 12 no horas. mínimo 12 horas, Podes deixar mais. Também não convém deixar primários, mas isto é uma regra geral para tudo. Sim. Não convém também deixar primários muito tempo expostos sem levar a pintura em cima. Uhum. Okay? Estou-me a fazer perceber. Sim. Por exemplo, também não convém aplicar o primário hoje e só passado um mês ou dois ir ir, ir aplicar sim, sim, sim. A, a pintura. Sim. Porque os primários, geralmente, não têm tanta resistência aos reis, às sujidades, eles são específicos para criar aderência, percebes? Sim, sim, sim. Não, não dão tanta proteção. Por isso é que convém ser sempre repintados e não sim. convém deixar muito tempo um primário ao tempo. Por exemplo, este, tipo de prima... este é de solventes, nem tem tanto esse problema. Sim, sim. Mas o primalac, já falámos no outro, no, no outro muito tamanho de sobre azulejos. ele reage muito mal com umidade. Uhum. Ou seja, tu aplicas o primalac hoje, deixas 5 ou 6 dias, o primalac é exposto antes de aplicar a pintura. Se tiver dias úmidos, ou se tiver humidade, muita umidade no ar, ele pode encorrilhar, porque ele reage muito mal com a, com a umidade do, do, do ar. Sim. Porque são produtos aquosos, todos os produtos... Ou seja, a tinta leva um veículo e depois leva uns cobres, que é compostos, orgânicos, voláteis, que são uhum. produtos, são resinas, que, que as tintas têm que levar para conseguirem se resistir na embalagem, para sim, permitir sim. ser aplicadas, mas que depois são libertas uhum. para o ambiente, principalmente, porque não fazem falta ao filme de tinta. A tinta, tu, tu aplicas a tinta com uma certa micragem e ela ao secar vai perder uhum. sempre a micragem porque é esses, uhum. esses componentes que são libertados. E, e geralmente a água é uma das coisas que é libertada, o vapor d'água é uma coisa que sim, é libertada para o ambiente. Exatamente. E se tiver umidade, não deixa. se tiver dias muito úmidos, não deixa essa umidade sair do primário para o ambiente sim. e pode hum, encurrilhar, pode hum, amarecer, sim. pode pode perder adesão. Sim. Nunca convém sim. deixar um primário muito tempo sim. sem levar acabamento. Sim. Regra geral, seja em que for. E ainda bem que, que estavas a falar nisso, porque eu até eu vendo aqui o produto final, exatamente. só com o primário, eu até prefiro, ou seja, eu estava a preferir aqui o aspecto do primário em relação ao sem o primário. Exatamente. E a perguntar se dava para utilizar como um protetor para o pavimento. Não, eu tenho um verniz, um vamos falar espaço. já aí à frente, de um hum. verniz também em color que tu poderias aplicar só para, dar, só para dar acabamento, hum. percebes? E manter o aspecto. Exato. Agora, os primários não. Sim. Os primários têm Devido que ser sempre repintados, pois. sempre repintados hum. e, e nunca bem esperar muito tempo para, para aplicar. O lago, por exemplo, eu já disse no outro outro show, por exemplo, nem, se for no exterior, não convém deixar durante a noite, mas o primário que seca rápido. convém aplicá-lo de manhã e pelo menos ao fim do dia aplicar uma primeira de mão de pintura. Depois pode estar dois, três, cinco dias sem, sem pintar. Agora, pelo menos levar logo uma primeira de mão de pintura seria, seria o indicado, não, percebes? Porque as pessoas às vezes fazem confusão entre primários e tinta são coisas diferentes, percebes? Porque às vezes as pessoas dizem, ah, se o primário adere a azulejo, por exemplo, e a tinta não adere, eu vou só dar o primário que ele adere-me logo e depois não faço mais nada. Não, é um erro, porque os primários são estudados para um determinado efeito, que a pintura Exato. é estudada para, sim, outro, sim. para, para outro efeito. Percebem? Mas pronto, resumindo e concluindo, vamos fazer aqui uma aplicação que as pessoas querem é ver e o produto aplicado, não é Exato. ver eu a conversar. Ora bem, aqui já tenho o primário, aqui deixei um bocadinho esta tirazinha, não sei sim, se é perceptível na, na, na câmara. Sem, sem nada, e agora vou pôr aqui a fita, vou pintar daqui para lá, para pa, depois pa, que consiga ver, sem nada, com o primário diferença. e com a, com, a, com, a, com a pintura. Quero aproveitar também para dizer, qualquer questão ou dúvidas que tenham, uh, podem nos deixar nas nossas redes sociais, uh, Facebook e Instagram, onde estamos a transmitir. Ora bem, agora vamos fazer aqui a aplicação de outra tinta, vamos falar primeiro nela antes de fazer a aplicação, que é o Maxi Cover, que é essa segunda embalagem que, que tens aí, Sim. exatamente. Isso é uma tinta para pavimentos, permite ser aplicado em garagens, em, em superfícies comerciais, permite pintar pavimentos. Se for aplicado em cimento, como eu vos disse, não precisará de primário, se o cimento não for afagado, se o botão não for afagado, se for afagado, convém aplicar na mesma o, o primário. O, o, o, o MaxiCover, por defeito, é branco ou existe uma base para fazer afinação em cores médias? Tu podes fazer cores claras, ele por defeito é branco, mas consegues fazer cores claras e cores intermédias. Não consegues fazer cores muito escuras, percebes? Mas cores médias e, uhum. e claras tem uma gama de cores, muito uhum. podes escolher a cor, não és obrigado a uhum. porque cada vez mais os fornecedores até por grandes superfícies como estas e, e não só sim, como sim. estas há o problema do espaço uhum. então os fornecedores cada vez mais em vez de ter várias cores já em estoque uhum. tu és obrigado a ter aquelas cores uhum. sim, todas sim, sim, sim, sim. tem em bases onde tu afinas, ela permite fazer milhares de cores mantendo menos estoque uhum. em, em loja Exato. ou seja, optimizando o e o cliente também ver. pode querer aquela cor... Exatamente, assim exa, não, não está limitado a chegar ali a um linear e ver 10 ou 12 cores e, hum. e estar limitado hum. a, a, a aquelas cores. Aqui hum. permite fazer permite fazer várias... Hum. várias. O Maxi já é uma tinta à base d'água, umas resinas acrílicas uretanadas é um primário que tem muita resistência, pois podes andar em cima com carros. Agora, o que eu queria explicar às pessoas, e, e queria que entendessem bem, é o seguinte. Eu costumo dar o exemplo dos automóveis. Hum. A tinta do automóvel, não sai com o sol, não sai com a chuva, não, não sai com nada disso, mas eu se for lá com uma chave e, e, arranha, e arranhar, sim. ela arranha. Sim, sim. Uma pintura em cima de um azulejo, temos que ter sempre cuidado com o que é que... Não é andar em cima, ou o carro andar em cima, agora arrastar cadeiras, arrastar armários, sim, eu... corres o Passe risco esse, possa possa, esse possa arranhar a pintura, ou seja, é sempre hum. uma pintura, não é, não é um cerâmico. Queria que as pessoas tivessem isso... Já vai isso. mesmo retirar essa camada que nós. Gente, eu vou-vos ensinar, eu vou explicar daqui um bocado uma coisa que pode ajudar a atenuar isso, mas também vou já mais à frente. O Maxi Cobra, como eu vos disse, tem ali a embalagem, mas tem aqui outra. É uma tinta, é acetinada, só existe em acetinado. Também, regra geral, tintas foscas no chão iam-se marcar com muita, com muita facilidade. Uhum. Percebes? O brilho, quanto mais brilho tivesse, mais, mais, resistência, mais resistência vai ter. Vamos fazer aqui a aplicação do um, peço desculpa do Maxi Cover, para vocês verem. Claro que só vamos aplicar uma de mão, havia, isto depois havia-se deixar secar e aplicar uma, uma, uma segunda de mão sempre. Para ficar, ter um produto final. Para, Exatamente, até para pela espessura, pela espessura uhum. que convém deixar ficar, ficar no chão. Sim. Vamos então fazer aqui a aplicação, arranjar já aqui um bocado de papel e a trincha. Aqui um bocado de papel, já... Não, é melhor papel que assim, depois boto logo fora, já não há, não há problema, percebes? Vamos fazer aqui a aplicação. Já existe uma diferença em relação ao primário que parecia mesmo agora. Ah, sim, sim, porque este primário, como eu te disse, o botão, por exemplo, o botão afagado, ou o cimento afagado, ele é muito vidrado, percebes? E tu, por muito que, que passe o MaxiClean, que vai ajudar, a, a dar lá uma porosidade nunca lhe dá porosidade e cua, pensa comigo o pó do cimento é muito pequenino percebes? Sim, sim, sim. quanto mais líquido for um primário mais fácil ele vai penetrar no, no substrato quanto mais espesso for um não primário consegue. não consegue penetrar, Exato. fica ali à superfície percebes uhum. é quase a diferença entre os protetores para madeira e os vernizes para madeira sim. o verniz fica mais à superfície da madeira o protetor é mais absorvido pela, sim, sim. Pela, pela, pela, por pelo, pelo por da madeira basicamente a diferença, a diferença é essa Deixa-me só pousar aqui e pegar noutro rolo e noutro tabuleiro, noutro, noutro trincheira Vamos então fazer aqui a aplicação. Aqui a tinta já temos que ter um cuidado quando fomos fazer a aplicação, que é... Aqui é uma área pequena, não, não, não nos vai acontecer isso. Mas se for áreas muito grandes, convém ir fazendo metro a metro, ou dois em dois metros, não convém ir a esticar muito, porque ela seca um bocado rápido, percebes? Sim. e Depois pode ser difícil disfarçar as emendas, e vai... percebes? Vai pode. buscar, ou seja, nós ao passarmos o rolo, ela vem... Exatamente, e pode ser difícil começares a disfarçar sim, as sim, emendas sim. Do, do, do, hum. do, do, do pavimento, Exato. percebes? Porque imaginemos que o pavimento é assim, comprido, sob o comprido. Tu vais a pintar, vais a pintar, se começares a ir muito para o lado e virou para cá, hum. já começa, ele começa a secar, eu hum. hum. sei onde acabaste, para onde vais começar, hum. estás a perceber, e depois pode ser difícil de esforçar a emenda e notar-se. E é notar, que depois o pavimento, como leva assim com a luz rasante, ainda se nota mais as imperfeições. O pior, defe, o pior inimigo de um pintor é a luz. Sim. Porque a luz... vai-se notando... Essas quando desfeições. não há luz, está, as paredes são ser bonitas, pavimento pavimentos são sempre bonito. é sempre bonito. Quando há luz é que é complicado. E agora nas casas novas, também é um bocadinho à parte, até para a gente descomprimir. Nas casas novas está a pegar a moda por, por os focos... No a teto, volta. quase encostado à parede. Sim, sim, sim. É pior coisa para um pintor. Porque ilumina muito a parede e nota-se notas tudo que seja imperfeição. Tanto da tinta como, como da, da própria parede, parede. exatamente. Hum. Só que depois, a pintura, como é o último, o último acabamento que leva uma parede, a culpa é sempre da pintura. Hum. A parede pode estar cheia, as, ou emmaçadas a parede, hum. pode ser deixada a parede toda toda torta, toda. que a pintura é que vai ser sempre a, a, a culpada, porque é o último acabamento, o acabamento sim, que, que costuma-se dizer que numa obra o pintor é que fecha a porta. É o último a sair lá dentro. Quando sai a pintora, pois é só a mobília que vai para lá. Mas, de resto, o pintor é o último a entrar no, numa casa. Ora bem, vamos então fazer aqui a aplicação. Como eu já expliquei anteriormente, quem for direito, isto também as pessoas já, já, já devem saber, que eu já expliquei mais que uma vez. Quem for direito, deve, ou seja, quem pegar no rolo com a mão direita, deve pintar a parede da direita para a esquerda, porque se desequilibrares, Sim. mete sempre o corpo na área não pintada Exatamente, e tem esse suporte ou seja, exatamente do outro e, e, e o pavimento aí seria seria igual claro que aqui a gente temos a facilidade que o pavimento está aqui em cima no chão terias mais um fácil. extensor para, para ser mais fácil para ser mais fácil a pintura para não andar para não andar esbregado. vamos fazer aqui a aplicação ele no cerâmico como o cerâmico é vidrado e este cerâmico é vidrado e o primário também fica um pouco vidrado ele na primeira mão é normal ele abrir, ficar assim meio deslaçado, sim, sim, sim, sim. isto é normal, é o secar vai fechar este poro e uh, e depois com a segunda mão fica fica impecável. Deve-se fazer sempre o cruzar da tinta, quando nas, até nas próprias embalagens diz que deve dar duas de mãos cruzadas, às uhum. vezes os clientes pensam que é dar uma de mão no sentido e outra de mão no, no sentido no sentido cruzado. Não, é na mesma de mão cruzar a tinta. E quando de cruzar não tens que fazer assim e assim, podes fazer assim, podes fazer assim, sim, sim. Não andar sempre no mesmo sentido, porquê? Porque se tiver alguma cobra, alguma imperfeição, este se tiver sempre vai... no mesmo sentido, podes não deixar lá a tinta. Exato. Fazendo movimentos cruzados, vai à, pre... à partida vais preencher melhor, melhor, melhor uh, a superfície. E Pedro, este tipo de tinta, quanto tempo demora a secar? E Esta é Próxima. cerca de 4 a 6 horas, entra de mãos. Era isso que eu queria te explicar agora, mas ia tentar só acabar sim, sim, sim. Para, -te poder, para te poder explicar, de uma... porque tem uma particularidade. Ela demora entre 4 a 6 sei, a horas entre de mãos. Mas, por exemplo, agora davas a primeira de mão, esperavas 4 ou 6 horas, ou no dia a seguir, Sim. e davas a, segunda, davas a segunda de mão. Aqui ficou um pelo do rolo. Uh, davas uma, uma segunda de mão. Depois, a andar em cima, havias de esperar 72 horas. Supostamente só carros e tudo, não hum. convenha. Por exemplo, tu pintaste hoje, ela, amanhã, desta segunda de mão hoje, amanhã andar já com viaturas em cima, não seria o mais adequado. Porque, da mesma maneira que eu te falei agora um bocado do cimento, a pintura é igual, não demora tanto. Mas uma pintura, por exemplo, a curar totalmente demora cerca de 27 hum. dias, percebes? Sim. A curar, uma coisa é secar, outra coisa é curar. Pois. São coisas diferentes. Uh, uh, esta pintura, pelo menos três dias, não combinas andar, principalmente com veículos hum. em cima, não, não havias não Sim, não, havias Sim, não é a mesma fazer. coisa que uma parede, não é? Exatamente. Não vamos andar e conseguimos ficar afastados. Eu eu, eu, eu pavimento havia é muito. Eu também. Pronto, já trabalhei já trabalhei no Roamer lá. com se Exato. calhar os clientes já sabem e, e também já atendimos clientes. E havia muitos clientes, principalmente nos vernizes, que era porque vernizes para chão não há com cor. São todos em cores. Há ebolaturas para dar cor, que depois tem que levar um verniz, mas vernizes com cor não havia. Então os clientes queriam levar os vernizes com cor para móveis e dar no chão. E diziam, ah, qual é a diferença? É que a gente não anda com os pés em cima dos móveis, mas no chão anda, não é? Por exatamente. isso tem que ter outro tipo. O verniz não outro... está preparado. Mesmo exatamente. Para... Apesar de ser verniz, são, são, são componentes diferentes. Ora bem, como podes ver, é uma tinta que também dá um acabamento. Este, este, este laçado é normal na primeira mão porque estamos a aplicar numa superfície vitrificada que ela... e ao secar vai, como sim, ele diz, ele vai uniformizar e depois seria só necessário aplicar uma, uma, uma segunda mão. Ora bem, vou pousar aqui. Eduardo, até aqui, tens alguma dúvida? Eu não. Pronto. Puxa... Os ah, nossos seguidores é que podem colocar qualquer questão, já sabem, nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. A gente explica bem, e nós eles vamos nem precisam de perguntar. Uh, ora, vamos já tirar a fita só por uma questão estética, só para vermos... Atenção que este branco içado já era do azulejo, não é, não é, não Sim, é da pintura. não eu tenho aqui à volta Exatamente. exatamente. Vamos já voltar aqui fora, para, para o cliente que consiga ver, que tem aqui sem nada sem primário que... aqui ficaria a primeira mão e depois se tivéssemos tempo que não vamos ter eu aqui aqui daria a, a segunda de mão, mão. para pa receber os quatro os quatro voltamos daqui a seis horas a, voltamos daqui a seis horas e damos e damos a, a, a segunda mão e é, o cliente conseguiria ver que prontos que, que ficaria final. acabado Ora bem já falámos do, da limpeza falámos do primário falámos do, do da tinta do da pavimentos, se assim se assim o puder dizer Agora, imaginemos que tens um, um pavimento de, de, de betão ou de cimento e não queres dar uma cor. Queres manter o pavimento, sim, sim. queres manter aquela cor. Só que não... Uh, queres dar uma proteção. Existe um barniz, que é essa terceira embalagem que está aí. Esta aqui? Sim, exatamente. Existe um barniz que é o maxi top. Que é um maxi barniz para dar em cima, em cima de, por exemplo... Vou só afastar aqui estas latas, só para okay. poder ver aqui a diferença. Ah, peço desculpa. Para já agora Estamos... fica aqui também. Exatamente. O maxi top, aqui top é um verniz dos... também à base de água. Atenção que nas embalagens da Rogalac é muito fácil ver se os uhum. produtos são à base de água, se são à base de solvente. Eles também diz, se andares aqui a ler, eles também diz. mas logo à vista consegues sempre ver se são à base de água, se não são à base de água. Aquilo aqui na frente, se tiver a torneirinha ah, que é água, é à base de uhum. água. Se tiver uma lata com diluente, é à base, à base, à base de, solvente. So, de diluente sintético, porque nós já não temos produtos à base, à base de diluente solvoso. Uhum a base iluente já não trabalhamos aqui nestas grandes superfícies já não se trabalha Sim. com produtos à base, e mesmo os solventes, mais ano, menos ano, bom à vidinha dele, até por causa do ambiente, pois da, da claro, sustentabilidade, é de, tudo, de tudo isso, da qualidade do ar. pois aqui, também te diz sempre, tens sempre a casinha, com a seta, que diz, por exemplo, isto dá para interior e exterior, quanto é a seta dentro de e fora, dá para interior Muito e exterior. exterior. Quando tem a seta só dentro, é só de interior. É interior. E há tintas que tenha a, a, a seta só e fora, porque são só para o exterior. Uhum. Já falámos só noutros workshops, exatamente. principalmente tintas de parede, tintas acrílicas, 100% acrílicas, só são usadas no exterior, não uhum. são usadas no interior. Uh, ou membranas, são só usadas uhum. no, no exterior. Olha bem, o verniz pode ser aplicado, a gente também mais fazer aqui uma aplicação dele, mas pode ser aplicado no, no cimento direto, pode ser aplicado no cerâmico, desde que apliques o, o primário previamente, atenção... Uhum. Ou então podes dar em cima da pintura e qual a vantagem de tu dar, por exemplo, depois, imaginemos que já tínhamos dado as duas mão, já estava seca já estava. e tu querias dar mais um reforço as pessoas quer dizer quando eu digo que pode ser dado em cima da pintura às vezes as pessoas pensam que é para reforçar a rigidez não é sim, sim. não é é para quê? vou vos explicar e aqui que gostava que ficassem atenção é tu dando o verniz em cima da pintura por exemplo é como funciona quase com as tintas com os esmaltes com brilho no exterior se por algum motivo arranhares houver um arranhão se não, tiver pintura, ou se não tiver verniz, o que o que acontece? Se arranhas a pintura, é vais bom, ver o porque... substrato. Sim, sim. Notas logo ali a diferença. Uhum. Se tiver o verniz, arranha o verniz, mas não arranha a pintura. Ainda não tem consegues, não problema... consegues ver, ou, ou seja, disfarça melhor os riscos, percebes? Sim, sim. Não é que. Porque às vezes as pessoas pensam, ah, dá dá o para dar mais resistência. Não, porque eles, a nível de resistência, são os dois iguais. Sim. Um em cima do é outro, não vai dar, dar mais, mais resistência. Ali... É só mais em caso de haver algum risco, uhum. não ataca logo o substrato, não te uh não o vais notar com tanta facilidade, percebes? É uma coisa com os esmaltes no exterior com brilho. Quanto mais brilho tiver, mais bom resistir. Porquê? Porque as condições atmosféricas primeiro atacam o brilho, depois atacam o esmalte. Se o esmalte não levar a brilho, se for um esmalte fosco, ele começa logo a atacar o esmalte. Sim. Estás a perceber? Tem uma lógica. Quando um fornecedor diz alguma coisa, às vezes não é Martin, não é... Tem uma lógica de ser, sim, sim, percebes? Exatamente. E este, é mesmo. este tem, tem essa lógica. Agora, gostava só, vou só puxar esse para aí, só para poder fazer aqui a aplicação do verniz, para que vocês vejam que é totalmente incolor, é muito fácil dar, e uh, imaginemos que eu tenho um pavimento em, em, em cimento, Quero manter o pavimento, só quero lhe dar uma proteção, posso perfeitamente, não sou obrigada a usar uma pintura. Porque, até agora, nós só tínhamos pintura para pavimentos, não tínhamos verniz, e uh, os clientes, eram sempre, se quisessem proteger o pavimento, eram sempre obrigados a pintá-lo. Neste momento não sou, obrigado, não sou obrigado a fazer. Olha Pedro, já temos aqui uma questão. Uh, se precisamos ter algum cuidado especial com as juntas. Não, uh, eu já dei com um rolo de, de, de antigota, antigota ou um rolo de alta resistência para o chão, porque geralmente os chãos nunca são muito regulares hum. e, e se, se o rolo não tiver qualidade começa a, a, a perder. Já dei com um rolo assim antigota com pelo um bocadinho mais comprido para permitir deixar tinta na... Porque geralmente isto pode ser considerado um esmalte. As pessoas consideram isto um esmalte, não é? Mas, mas poderiam considerar. E os esmaltes dá-se com rolos de pelo derrapado, daquele pelo de rato cortinho. Agora, com esse rolo, pelo de rato, corres o risco de não deixar tinta no sítio das da, da, junta. da juntas, claro. Sim. Agora, por exemplo, se, faltar aqui uma junta, se faltasse aqui massa na junta, combine reparar previamente sim, sim, sim, sim, sim. para depois para, aplicar a pintura. Exato. Agora, aplicar a pintura desde que apliques com um rolo, que tenha um. Não é preciso ser um rolo, pelo muito comprido, mas um rolo antigo do género da antigota. Tenha que ter resistência para não se desfazer. A superfície é sempre mais agressiva que uma parede. Um chão é. é sempre mais agressivo que uma parede. Tenha que ter resistência só para não se desfazer. Agora, de resto, podes perfeitamente aplicar. Há também, quem aplicasse com uma trincha, primeiro o sítio das juntas Sim, como se e de depois vir de atrás. Tinta... Combem é andares da perna. Hum. O único cuidado que tens que ter é que convenha... aí já combina a ser duas pessoas. Uma à frente a fazer as juntas Após e o outro atrás. Exatamente. Hum. Porque se demorares muito tempo, ele aqui já fica meio seco. Estou ele... a pintar-se aqui. Espalha sempre para os lados, nunca vais pintar só o sítio da, da, da, claro, da trincha. E depois, quando vais atrás, podes já criar ali uma sobreposição, e depois nota-se, percebes? Cuidado, cuidado só com isso, cuidado só com isso. Aí, para aplicar a trincha, tinha que ser duas pessoas, um à frente com a trincha, mas não tem necessidade. Com o um rolo assim, um pelo, um pelo um bocadinho mais comprido deixa Até porque na primeira de mão, se tu deixares um bocadinho mais de camada, não, não, não, não, não, não te vai acontecer nada. Deixas um bocadinho mais de camada, na segunda de mão das a esticar mais e fica o acabamento o acabamento uniforme. Ora bem, mas ainda bem que as pessoas perguntam, porque é sinal, Exatamente. têm dúvidas e que estão interessadas em, em saber como é que se faz. E é a altura certa para colocarem essas questões? Isso aí, deixa ao critério das pessoas Muito para bem. saber se é a altura certa ou não. O verniz... Aqui também vou fazer tipo um bocado de magia, que as pessoas às vezes, mas já tenho o tabuleiro, peço desculpa. As pessoas às vezes pensam com um gajo... Peço desculpa. Vamos fazer aqui um bocado de magia, porque o verniz, apesar de ser assim meio esbranquiçado, não sei se a câmera consegue apanhar, bem, vou virar aqui no tabuleiro, ele, ao secar, fica em color. Não, não se preocupem que fica que fica em color, porque às vezes as pessoas assustam-se, quando olham para aí e veem assim o verniz esbranquiçado, dizem, ah, por exemplo, e vais aplicar em cima de uma tinta, um cinzento escuro, por exemplo, Exato. aí vai-me vai alterar a cor, não altera nada, não altera nada, não altera a nada mesmo a cor. Cor. Exato. É como os vernizes madeiros, os vernizes de madeira, o incolor também para é, é esbranquiçado. É são produtos à base d'água, se você para cima é Mas ao secar, fica 100% incolor. Não, não há problema nenhum. Fica 100% incolor. Então agora aqui fazer a aplicação. A conversa de, de esticar, de passar o rolo aqui nas estrias de tabuleiro é sempre a mesma para a tinta ficar uniformemente. Aqui, vou pôr aqui para não, não estrogar a câmara. Como tu podes ver, ela é transparente, não, é, não altera a cor. é dar resistência e vai e tirar a absorção também. Muitas das vezes o problema, as pessoas querem tratar o pavimento, porque os pavimentos. Sai de cimento, são porosos e tudo que cai lá é absorvido pelo sim, cimento sim. e depois não sai. E depois não sai. Vai querendo aquelas manchas depois de mais tarde... É a exatamente, de... exatamente. Hum. Embora eu uma vez vi um produto, não, era, não sei de que marca era, mas vi um produto que funcionava também muito bem a tirar manchas de óleo. Fazia tipo uma crosta e Vamos tirar só aqui o... Ah. A lata de maxi top ainda okay. só para Sem problema. poder ver. Ele é muito fácil de aplicar. Também comecei sempre a aplicar duas de mão. Sempre. Estás a primeira, deixas secar, aplicas, aplicas a segunda sempre. Muito fácil de aplicar. E isto teria a vantagem que daria uma proteção, que era resistência mecânica, quer era da absorção ou cimento ou até mesmo a pintura como eu te falei agora um bocado vai permitir a que não arranhe com... quando eu digo arranhar porque às vezes as pessoas entendem mal às vezes o, o que a gente quer dizer quando eu digo que é, é sempre uma pintura tu podes andar em cima à vontade que não é isso que vai danificar a é pintura cuidado. é mais o arra arrastar um armário por exemplo numa garagem sim, sim, sim, que ou num anexo as pessoas têm essas estantes de metálicas uhum. a arrastar mas a, é a estante metálica pode arranhar pode arranhar a pintura porque estamos a falar de, de, uma, de uma área pequena e com bastante peso e ela como tu vês ela aqui no cimento é absorvido muito depressa é porque o cimento é poroso absorve é absorvido muito depressa e uh, estou aqui ao fim de 4 horas e este ao fim de 4 horas já poderias aplicar uma uma segunda mão sem se problema quiser. sem problema nenhum sem Não. problema nenhum dúvidas até aqui Eduardo eu gosto muito. Sou também um pouco bricoleiro. Desta parte é que não percebo assim tanto, mas também estamos aqui para, para explicar. Sim, sim. Ora bem, ser muito e a nível de pavimentos assim do dia a dia, já já falámos. Quer da limpeza o Maxi Clean, o primário o Maxi Primer, a pintura o Maxi Cover ou o verniz o Maxi Top. Exato. São os quatro componentes que tu podes podes usar e até podes usar há situações onde tens, que é o caso, por exemplo, neste poderias usar os quatro: a limpeza primário é obrigatório Exatamente. a pintura e depois dar o verniz por cima para -lhe dar para -lhe dar mais resistência sim, sim. Para dar... imaginemos que querias aplicar o verniz em cima do cerâmico aplicavas o primário aplicavas o, o verniz e ias dar uma resistência ao cerâmico mas neste caso cerâmico hum. vidrado acho que não dar um verniz sim, sim. em cima de um cerâmico sim. vidrado não hum. não tem lógica sinceramente Exatamente. porque o vidrado já não absorve já tem bastante resistência hum. não não, sim, sim. não pronto acho que não tinha lógica nenhuma era gastar dinheiro, para mas... para a tinta, ou seja, a Agora, a tinta, sim, queres mudar a cor, queres dar, queres dar outra... Dar essa ou, resistência. Ou, ou, hum. E dar outra... Nem é a resistência, porque há pouca coisa mais resistente que ao cerâmico, A nível Não, de risco. Neste caso, na tinta. Agora, na a, cor, tinta, a tinta a dá-lhe hum. uma, uma cor diferente. Agora, temos depois também o Maxi Traffic. O que é o Maxi Traffic? Hum. Já existe há muitos anos na Robelac, mudou agora exatamente. só de temos nome, duas que é a tinta de marcação de estradas. Sim, sim. Uh, de, por isso é que existe em branco ou em amarelo que geralmente uhum. é, é as cores de marcação de estradas, de garagens de, de, de, é de parques de estacionamento de são uh, uh, as fitas eu trouxe aqui uma placa em cimento onde deixei aqui umas listas que vamos pintar agora aqui em direto de branco e de, e de amarelo só para vermos como é que uhum. prontos, como é que ficaria no final é uhum. um par, vamos tentar fazer aqui um Sim. Os lugares de estacionamento. São as linhas que, que se vê... E, Exato, vamos pintar aqui, e depois e tira-se a vita, vai ficar as linhas como se fosse um, um, lugar, um lugar de estacionamento. Ora vamos começar... Queres começar pelo branco ou pelo amarelo? Deixa o teu critério. Prontos, começaste pelo branco, que foi o primeiro que veio à mão. Começámos pelo branco, que foi o primeiro que veio à mão. E aqui, como é uma área pequena... e, e uma, área, uma área muito pequena... E para fazer umas listazinhas, vamos fazer à trincha. Aqui, agora aqui é que já vamos fazer à, à trincha, porque não... Sim, passar sim, um rolo numa listazinha assim pequenina não, não, não, não, não interfira para nada. E também, vamos, então, vamos, não vamos sujar o tabuleiro, vamos tirar direto da embalagem, que assim nem precisa sujar o tabuleiro, assim os clientes também ficam a ver. Ora bem, uma dica, por exemplo, quando queremos fazer listas, uma dica que eu vos posso dar, para que a tinta não espilre com tanta facilidade. Não quer dizer que não possa espilhar, mas que não espilre com tanta facilidade por baixo da, da, da fita. É, em vez de começares, eu vou fazer agora como não se devia fazer, em vez de começares logo aqui no meio, é, começares em cima da fita e vis para cá. Que é de um lado, e depois que é do outro. Que é do outro. Estás a compreender? Sim, sim, sim. Porquê? Para ela não ir... Porque vais selar logo uh, uh, uh, a entrada, uh, uh, esta folgazinha que tem aqui e depois não deixa a tinta passar. Exatamente. Isto para fazer listas assim numa área pequena, porque se fosse para fazer uma área grande também podia-te deixar outra dica. Não tem nada a ver com o workshop 2, mas vou-te deixar outra dica também para que tu digas que eu sou um rapaz bacana. Imaginemos que querias fazer umas listas na parede e pintaste e queres a, vais dar a parede branca e depois queres fazer umas listas às cores. O que é que farias? Davas a de mão de branco, na parede, para ela ficar branca, colocarias a fita, sim. estás a perceber? Nos sítios onde querias fazer as listas. Davas outra de mão de branco, só no sítio onde tens a fita. É solar, e deixavas ficar e só depois hum. aí é que davas a tinta. Sim, sim. E aí sai mesmo certinho, sim. aí a tinta... Porque como tu dás o branco... A tinta branca por cima e aí não... Nem que espiro, de... como Tu ou o branco em cima da fita primeiro, nem que espirro um bocadinho. É branco, sou branco, hum. tu não notas não não, não vais notar... Fica ali uma linha, parece uma régua num bolso, estás a ver? fica ali direitinha, direitinha muito boa dica, fica ali direitinha não aqui que não dá não botar agora aqui a pintar para ser mais fácil uma dica que também tens para não correr tanto o risco de acontecer isso é é, é fazer assim de sim, sim. cima da fita para cá primeiro exatamente. e só depois passares passares na área na área, que é na que área toda. Essa soja, exatamente passas de cima da fita para cá uhum. E depois, da, fita, de, acima da, da fita para lá. E, uh, e depois, é que passas na área toda. Eu aqui vou tentar fazer outra coisa. Vou fazer duas listas de cada cor. Só para os clientes também. Não sei se vai ser perceptível na câmera. Mas vou tentar, tentar que a gente veja aqui uma coisa. Também para os clientes ficarem com noção som. Tu quer queiras, quer não queiras, especialmente neste tipo de tintas, a trincha marca sempre um bocadinho. As cerdas da trincha vão-te marcar Sim, esse, E eu vou deixar saber. essa só com a... Só com a... Com a... Desculpa. Vou deixar essa só com a, só com a trincha e nesta vou passar o rolo. Só para tu hum. veres a diferença, apesar da tinta ser a mesma, tu veres a diferença de... de, de acabamento, percebes? Porque muitas vezes o, o, a ferramenta Sim. também faz dar acabamentos diferentes. Vou aproveitar para fazer aqui uma uma questão ou para responder a uma questão de quem nos está a seguir. É lavável com com máquina de pressão, ou seja, isto é próprio para pavimento. Sim. Logo. Sim, sim. É depois pode, depois pode Porque lavar. É resistente. Deixar de secar -se -se e, e exatamente, exatamente. deixar de secar e tudo. Agora atenção a uma coisa. Isto é uma coisa que as tintas de parede, as tintas de parede também podem ser lavadas com com, com uma grande alta pressão. Hum. Agora não é pegar na máquina e encostar uh, a agulheta perdão, pois, não sei pois, se por acaso pois, pois. o termo sim. é agulheta mas que ovo tinta. exatamente sim. agora lavar um pavimento com, com uma máquina de pressão perfeitamente sim, sim, sim. depois está seco perfeitamente sem problema sem problema nenhum conseguem ver a diferença por exemplo da aplicada à trincha ou aplicada a rolo a rolo fica com menos película hum. mas depois dando a outra mão seria, seria ficaria igual agora fica um acabamento mais uniforme a trincha marca sempre mais um bocadinho mas é normal por causa da, da, da, das cerdas da, da, da trixa. Exatamente, nota-se nota mesmo essa diferença. Exatamente. <risos> Exatamente, vamos então agora fechar e vamos aplicar o amarelo. Também há outra coisa, devido até às próprias resinas e ao próprio fabrico da, da, da pintura. O amarelo, o branco é mais espesso, como, ou seja, ao aplicar, custa um bocadinho mais aplicar o branco, co, vamos, vamos ver aqui, de com o co amarelo. Devido aos corantes que, que leva, o amarelo vais ver que é mais fácil de aplicar. Vamos agora fazer a aplicação: uma trincha. Então, fazer a mesma coisa, como eu te disse, de cima da fita, a ver que o, que o amarelo é mais líquido, é mais Sim. fácil de aplicar. O branco é mais pastoso. Pastoso é não é, pastoso Sim, não é a palavra séria. Parece que era um bocadinho mais. É, exatamente. Hum. É, é, o amarelo é mais, fácil, é, é mais fácil de dar, não estou a mentir. São, a nível de qualidade são os dois iguais. Atenção, estou a falar a nível de aplicação. Uh, o amarelo, para quem precisar de colocar alguma informação, algum aviso em cima do branco, também. Sempre sem, sem são compatíveis um, um com o outro. Ou dás o amarelo no fundo e, e escreves a branco por cima. Sim, seria. Sim, sim. seria são compatíveis um, um, um com o outro. Não há, problema. Não, há, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Aqui vou fazer igual, vou deixar uma aplicada à trincha e outra, e outra aplicada a rolo, a rolo, a passar o rolo depois. Claro que quando estás a fazer esta primeira esta, esta cena que eu te disse, passar a trincha de cima da fita sim, sim. para lá, também não convém ter a trincha muito, muito encharcada, percebes? Sim. Não convém ter a trincha muito encharcada, senão, como uma, com uma com a, a, a lista é pequena, Acabava de passar na mesma. Pois. E vai passar alguma coisa, mas... Sim, mas serve assim para criar essa camada para soar. Vamos passar agora... passar aqui vai. a trincha. Vamos passar aqui o rolo. Tenho aqui o rolo. Vamos passar aqui o rolo. Vamos passar aqui o, rolo. Passar aqui o rolinho. Para tu veres a diferença. Estás a ver os rolos de cenobos. Outra coisa, quando o rolo é novo, deixem-me passar por água e sabão. Uhum. Sempre. Para tirar algum pelo que ele traz de, de, de fábrica, percebes, do, do, do fabrico. Senão vai estar a pintar e vai estar, vai estar a aparecer, a aparecer é estas É uma boa dica, porque é das coisas que eu não gosto quando pinto. É mesmo isso, para girar lá a Exato. Exato. Um exatamente Exatamente. É, é complicado. Ora, vamos usar aqui o rolo. Vamos usar aqui. Fechar. E vamos tirar a fita só para vermos como é que ficou então aqui a, as listas. Claro que isto é um, são pequenas listas, é uma pequena, uma pequena amostra. Não, não, não. está É uma pequena amostra. É só mesmo para simular e para o cliente ver como é que quedaria o acabamento, que é, como é que ficaria. São tempo de secagem, 12 horas. Andar em cima, 3 dias. É quase, conversa, é quase a mesma conversa de que, que, que falámos há pouco. Peço é, desculpa de estar a demorar um pouco, mas são muitas listas. Tem que, que ser assim. Não, ela vai vai sendo bem. bem. Claro que isto só tem de uma de mão, tinhas que aplicar outra de mão, é a mesma conversa. que Falámos agora há pouco. Estamos a tentar só que o cliente consiga ver. E agora, como eu não gosto também de ser só falar, falar, falar e não provar aquilo que digo, como podem ver, aqui, aqui foi o que sujei agora com a mão. Mas as listas, usando aquela dica, ficam muito direitinhas e não espilra tanto a, a, a tinta por baixo, por baixo da fita, percebes? Por baixo da fita. claro que isto era um estreitinho, devia ser só para trotinetes, mas pronto, era o que se arranjava. É o que se arranjava. Exatamente, exatamente. Ora bem, e até aqui, estamos mais ou menos entendidos, não estamos? Estamos sim. Então, vamos lá. Já falámos. Rever agora, estamos assim no ponto de situação. Maxi Clean, limpeza. Agora vou-te fazer perguntas a ti, a ver se tu estiveste atento. Maxi Clean, limpeza. Limpeza? tirar a Maxi as Primer, é o primário, colocar o primário para a tinta depois poder, poder, um poder aderir, aderir, aderir em condições. Exatamente, hum. o Eduardo. Maxi Cobra, a pintura para dar Exatamente. resistência e para mudar hum. a cor, pronto, e para hum. proteger o próprio, o próprio substrato. Maxi Top, um verniz para dar em cima de, de, ou da própria pintura ou uhum. em cima de, de superfícies cimentícias para lhe dar resistência uhum. e, e lhe tirar a, a absorção. O Maxi Traffic para, para marcação de estradas, para marcação estradas, de estradas, estacionamentos. estradas, estacionamentos, sim, sim. sim para estacionamentos, sim, sim. os pilares sim. na a própria na, na, garagem, usar os pilares na garagem sim, por aquelas tiras para, para, para que seja aviso, mais chamativo, se, seja mais chamativo à, à vista. Sim. Depois, a nossa gama de pavimentos ainda engloba mais outra gama, que é o Maxi Sport. O que é o, Maxipo, o Maxi é Sport? O exato. Essa, existe em três cores, essa. Existe em verde, em branco ou em óxido de ferro. Uhum. Uh, são tintas para pintar campos desportivos, exceto madeira. Madeira, já falei ao início, que nenhum deles é aconselhável para, para aplicar em madeira. Agora, se o campo desportivo não for em madeira, podes perfeitamente fazer a aplicação. Eu trouxe aqui uma pequena amostra, só, também a imitar, a, imitar, a, imitar um, a imitar um campo de ténis. Sim, o óxido de ferro e o verde fez-me logo lembrar o campo de ténis. Exatamente, mas o óxido de ferro até nem o apliquei. Apliquei o branco e o verde. Aqui, tenho aqui o verde, e ela além de ser própria para pintar, para pintar uh, pavimentos esportivos, ela ficou um bocadinho areada, uh, sim, sim, sim. A áspera, areada, se assim uhum. puder dizer, para dar aderência, para que as pessoas a jogarem em cima não, não, não escorregar. Percebes? Queria uhum. sempre uma aderência, isto também é muito usado para marcar uh, li fazer linhas em campos uhum. desportivos uh, já não vais usar uh, o, o, o Maxi Trafic sim, sim, sim. usarias o uhum. um Maxi Sport ou podes pintar o pavimento todo, não, não, não havia problema nenhum eu aqui também vou fazer a aplicação de uma placa, só para vocês verem uma uma, uma aplicação e, um, e vamos aplicar qual? qual? vamos aplicar que cor? também deixa-me ver Vamos fazer aqui uma aplicação só para que vocês consigam ver qual é a embalagem. Vamos aplicar o verde. Prontos. O verde está na moda agora, até porque estamos a falar de esporto. O verde foi, foi campeão ano passado, por isso merece que a gente o aplique aqui. Merece que a gente o aplique aqui. Vamos lá. Essa frase foi difícil. Muito não? difícil. Muito difícil dizer. Mas o que é verdade é verdade e quanto a fatos não assim, há argumento. De mim, de mim, mim, ouvir dizer. Quanto a factos não há argumentos. Vamos então fazer a aplicação e aqui também vou tentar fazer uma coisa que, por exemplo, para pintar uma superfície grande vais virar isto para um tabuleiro ou para um balde e vais fazer a aplicação. Mas imaginemos que queres fazer só uma linha, estás a virar para um tabuleiro, vais sujar um tabuleiro ou vais ter que comprar um tabuleiro. Estas embalagens maiores tu consegues retirar, se for para áreas pequenas, atenção, até consegues retirar, não estou a dizer que é isto que se deve fazer, mas estamos é? em vez de estarmos a estragar um tabuleiro, em vez de estarmos a estragar um, um tabuleiro, não, ou até comprar um tabuleiro e ter que se produzir mais, podes tirar perfeitamente quer da tampa, quer da própria, quer da própria embalagem, sim. percebes? Era só por aí que eu queria... Não é o correto de se fazer, Sim, mas como a tampa também tem uma boa base, podemos aproveitar. Pode-se aproveitar, pode aproveitar. É uma tinta que é muito fácil dar também, como tu vês esta ásperozinho aqui não é defeito, é feitio, é mesmo para criar aderência, para que não escorregue, percebes? Estamos a falar de campos esportivos, onde as pessoas vão estar a jogar, a jogar e a divertir-se e a brincar em cima. E uh, pode perfeitamente fazer a aplicação, não tem nada a saber, é muito fácil. E dá um acabamento muito bonito e seca rápido. Sim, e nota-se logo essa textura. Essa textura que, é, que é ela leva tipo uma sílica na própria tinta que é mesmo para, para criar para criar aderência para ser antiderrapante. derrapante sim, sim aderência não neste caso não nós aderência à, da tita à tita, pessoa... Ou, não não não sim, aderência exatamente e aderência é utilizadora se, assim, se assim se puder usar e nota só que ainda em cima de um campo de ténis por exemplo exatamente positivo, exatamente uh, pois estamos aderência. a falar isto aqui estamos em condições ótimas não chove aqui dentro já a Deus, nem nada mas nos campos chove percebes Ele pode estar molhado o pavimento e assim e vai -te sempre, criar vai -te ajudar a criar a criar aderência exatamente uh -huh. Exatamente. Como ainda mesmo mesma fazer movimentos... Eu aqui estou assim com o braço um bocado mais levantado por causa da tomba, da, da lata. Mas como fazer movimentos assim mais... Já agora uh, este tipo de tinta uh, aplicamos diretamente, sem Isso qualquer superfície. problema? Exatamente. Isto não há, tu não vais aplicar, não há nenhum campo uh, desportivo de que seja feito em cerâmico, percebes? Sim, sim. Em, em superfícies cimentícias, diretamente, diretamente. Limpar primeiro, sim, se for o caso, e depois fazer a pintura. Sempre duas de mão na mesma. Aqui também sim. só estamos a fazer uma de mão, mas será sempre... Será uma, sempre uma camada... Exatamente. Será sempre duas, duas de mão, será sempre o indicado para sim. aplicar este tipo... Sem primário, diretamente. Exatamente. Não, não é sem necessidade. Uh, vou só fechar, para não estar, estar aberta a embalagem. Peço desculpa uma de mão como tu vês está aí impecável. temos aqui uma uma questão de uma cliente nossa Diga. para canis certo. recomendas uh, alguma destas uh, destes produtos o um Maxi Cobra o um Maxi Cobra sendo o chão atenção sendo o chão em, em cimento se for sim, sim. É, em cerâmica tem que aplicar o Maxi Primer mas sim. pode perfeitamente aplicar sim, é, neste cuidado caso é, é que as é unhas é, em cimento é, exatamente Pá, também não vou mentir, um uh, canil é lavado se calhar de manhã ao meio-dia, à, à sim, noite, sim. tem uma lavagem bastante grande, os, os animais a andar, ou seja, uh, a durabilidade unhas, da pintura sim. vai ser menor do que outro, outro, outro, outra superfície onde não tenha tanto desgaste, a pintura sim, tem sim. sempre um tempo de vida, agora sim. pode perfeitamente aplicar que não há, não há problema nenhum. Para canis, tínhamos uma não é para canis, para desse tipo de superfícies sim, que... Exatamente. Que vão ter muitos gastos. Nós temos outra gama, mas é uma gama de dois componentes, percebes? Porque a gente, pintura para, para, para pavimento, sempre tivemos. Uhum. É, não tínhamos era nenhuma, não tínhamos esta gama monocomponente que, é, que é mais fácil ao aplicador sim, sim. e ao utilizador de fazer a aplicação. Uhum. Temos outra gama que é de dois componentes que aí sim poderia aplicar à vontade e andar lá o, mesmo os animais, as unhas não iam conseguir arranhar. É escorregadio ou não, tem, não, não, assim, não, não, não, não, não, não. não, não. Também temos das duas pois, opções, tem temos, uma uhum. temos uma lisa e temos uma antiderrapante. É uhum. uma tinta de dois componentes, já tem que ser aplicado uma tinta com um endorcedor do género, quem assistiu ao meu ao um workshop que a gente já fez aqui, pintura de azulejos Sim. e de louça sanitária, uhum. é uma tinta desse género, mas para uhum. pavimentos, específica para, para pavimentos, Sim. mas leva uma tinta, um endorcedor, um diluente, leva, leva, leva tudo isso. E era isso que também por acaso, essa senhora, parece ou o senhor, parece que leu o pensamento, porque era isso que eu vos ia dizer agora. Porque principalmente pessoas que podem estar a assistir, que já conheçam a Robelac, que já conhecem os produtos da Robelac, e como eu vos disse que isto era uma gama nova, pode dizer assim, ah, mas a Robelac já tem gama para pavimentos há muito tempo. E tem, hum. e tem, é verdade, não, é, não, não estou a dizer mentira nenhuma. Não tínhamos, era nenhuma gama, assim, componente de aplicar, de aplicar hum. direta ao, ao, ao, aos pavimentos. Sim. Pois temos, porque essa gama dos componentes era na nossa antiga linha de indústria. Uhum. Era mais aplicado até para a indústria, era mais utilizado nesse tipo de serviço, porque já são tintas que já não são tão fáceis de aplicar. Uhum. Tem excelente resistência, ex ex excelente qualidade. Agora, a nível de aplicação, já requer outros conhecimentos, outras técnicas, outros Sim. materiais, outras ferramentas. Uhum. Uh, já, já são mais mais complexas de, de, de fazer a aplicação. Fica para o próximo workshop. Sim, exatamente. Fica bom próximo uhum. workshop. Mas, <risos> a nível de, sim, de manutenção nos uh, dias de pro. Exatamente. Seja, sim, sim, sim. É mais profissional, mais que exa Bicorrec, Exatamente. Aí já já permitiria é. fazer, se calhar falámos disso, porque já estamos a falar de uma gama mais complexa até a nível exatamente, da de aplicação. É. Mais Aqui técnica. é uma é uma, uma tinta que tem excelente resistência, tem provas dadas, hum. tem, consegue, não, não é muito trabalhoso e são tintas que são cada vez mais a gente está muito preocupado também com a sustentabilidade, porque também esses produtos, os componentes, são produtos que já levam químicos e agora cada vez mais é produtos aquosos, até por causa da sustentabilidade, e cada vez mais estamos preocupados na facilidade da aplicação para nos abrir a margem, o campo, para nos abrir um campo de aplicação, porque já não está só limitada, a gente já não só não vende para profissionais, também vendemos para particulares, não é? como sim, vocês. a não tinha lógica, ou acho que não tinha lógica, teres aqui produtos muito complexos para pessoas que fazem bricolagem. Percebes? Temos que adaptar os produtos ao, ao mercado onde ele, vai ser, onde ele vai ser inserido. E como vocês puderam ver, aqui em meia dúzia de minutos, aplicámos as tintas todas. Claro que são áreas pequenas, se fossem áreas maiores, demoraríamos mais tempo. Mas consegues fazer um trabalho simples, que depois, no fim, dá um acabamento bonito, que dá um acabamento eficaz. Sim. E... Uh... E seguindo este espaço e tendo o cuidado, principalmente, da limpeza e o primário, se for o caso ou não, é muito difícil teres algum problema com este, com este tipo de, de, de aplicação, sim, percebes? Sim, Na aplicação sim, sim. muito difícil sim. teres algum problema. O problema é limpeza, sempre, porque às vezes as pessoas... A limpeza é o mais chato de fazer, sim, e não querem não às paciência. vezes saltar, e dar só uma barridela e siga a marinha, hum, e depois, depois também é tem pouco no... tempo, se calhar, para sim, fazer o trabalho, sim. então... Hum. Não, a limpeza, andar a pintar em cima de lixo, ou em cima de poeiras, ou em cima de gorduras, nunca vai criar... Mas isso, seja na parede, seja no chão, seja sim. onde for, nunca vai dar bom, nunca vai dar bom resultado. Okay. Está virado para o cliente bricoleiro, mas uh, ter atenção sempre a essa parte da limpeza, algumas Sim, a limpeza, ter... a limpeza é o não mais... Não podemos é o mais, querer despachar. Não, não. E costuma hum. dizer, e depois eu costumo dizer aos clientes, se o cliente vai para... Porque geralmente quem vai... Os bricoleiros, as pessoas que fazem bricolais que vão fazer este hum. tipo de, de, de... Atenção, que isso não é só para bricolais, já sim, há muito sim, cliente profissional que usa esta pintura, mas... Mas está adaptada para os dois. Sim, já Dá tem a dois. Dois. técnica também. Uh, se vai perder o seu tempo livre a fazer hum. alguma coisa, faça direito. Tente-se informar, estar para estar para... tente comprar material em condições para fazer de uma vez só e ficar com um resultado bonito. Hum. Os três Bs, bom, bonito e barato, como é, se, se chama a dizer. Exatamente. E... Uh... Opa, já que vai perder o tempo dele, faça uma coisa em condições. Senão, pois é como... Eu estive assistir de manhã ao, ao Repair Café. Como sim, sim. Aqui, voltar atrás, já não... Ali dava para voltar atrás. Pois. Aqui, voltar atrás é decapar isto tudo. Sim, Ou seja, é não é tão fácil como... Pois, exatamente, o... é fazer bem à primeira. Exatamente. Eu sempre ouvi dizer que fazer bem à é à primeira. É a primeira. Pedro, quero-te agradecer mais uma Obrigado, vez... Leo. ...por teres vindo Obrigado. a um dos workshops. Entretanto, lá em casa, estamos ainda no segundo dia. Amanhã... Continuamos com mais ações. Esta tarde também uh, é transmitido nas nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Uh, todos os vídeos ficam depois uh, no nosso site e um, no YouTube. É um roame Muito obrigado a todos.